Fala pessoal, eu esqueci de dar um recadinho. É, para cada, cada convite vendido aqui na, no nosso, pro, nosso curso, a gente está fazendo a doação de uma cesta básica para a prefeitura, tá? para atender as crianças carentes. E a gente já está com mais de 15 inscritos, então aproveita que esse curso só vai ser para 30 pessoas, tá bom gente? Obrigado. Pessoal, só um minutinho, eu vou dar um recado para os nossos clientes de fora do país, tá? Eu já vou passar o os dados do nosso curso que a gente vai dar aqui em São Paulo. Uh, if you are from side of Brazil and you need a private course or you want to uh, participate in our course, just wait a second. Eh, uh, in the end of the video I will talk to you. I will just uh, uh, talk to my clients here from Brazil and uh, after in the end of of the, uh, the end of this video I will send you the a message, okay? Olá pessoal, tudo bem? É, esse vídeo aqui é aquele vídeo que a gente grava todo ano para chamar vocês para o curso, tá? A gente vai fazer um curso aqui em São Lourenço Eu tô aqui em Juquitiba, tá? Na, na piscicultura é, da Tilápia BR é, Mas o, o nosso curso esse ano ele vai ser em São Lourenço sobre aquaponia, tá bom? Vai ser sobre a criação do peixe consorciada com a é, hidroponia, né? Que a gente chama de aquaponia quando é o um consórcio com o peixe é, de alface, aquapolinha de alface, rúcula, assim salsinha, cebolinha, enfim. Aí algumas, é, algumas variedades aí é, de hortaliças, algumas variedades de plantas e vocês vão poder acompanhar com a gente, tá? É, lembrando para vocês, o que está incluso no nosso curso? No nosso curso está incluso a, a nossa pasta, tá? a pasta da Brasil Pieces, com o bloco de notas, bloco de anotações, ah, esse aqui eu já usei, que eu acabei de dar um curso para um cliente. É, a nossa caneta da Brasil Peaces e a calculadora. Está incluso esse kitzinho tá incluso o almoço, o café da manhã bem caprichado, o um almoço bem caprichado, o translado do projeto, da onde a gente dá o curso, que vai ser na cidade, até o, o projeto, onde a gente vai visitar, até a parte prática, tá? É, e assim, Meu nós, nós dividimos esse ano por lote. O primeiro lote acabou agora dia 16, tá? É, o segundo lote, se eu não me engano, vai até o dia 1 um, e aí depois até o próximo dia 16 é o terceiro lote, então varia, varia os preços. Dá uma é ligada para gente se você quiser participar, é bem bacana. Vocês vão acompanhar basicamente isso aqui, tanques elevados com recirculação de água, né? que a parte da água filtrada, que ela vem... Bem pura, né? Essa aqui é a água que saiu da filtragem, pra vocês terem noção, uma água bem pura. Então vocês vão aprender tudo sobre tanque elevado, filtragem de água, aquaponia, sistema de biofiltragem, o mercado da piscicultura, vai ter bastante coisa legal. Ano passado, eu vou passar os vídeos aí do curso do ano passado, é, nós tivemos clientes de fora do Brasil que vieram participar, pessoal de Rondônia, Roraima, Amazonas, veio muita gente do Brasil todo, vale a pena, vocês vão aprender com os melhores e vocês vão poder acompanhar aí projetos rodando, tá? Aí de clientes antigos com a gente. Obrigado, gente. Se vocês precisarem de alguma ajuda... Ah, Rafael, tô montando a, a minha... Ah, Rafael, tô montando a minha piscicultura. Tô precisando da sua ajuda. O que vocês precisarem, vocês podem contar com a nossa tecnologia aqui da Brasil Clif. E vocês vão poder acompanhar projetos de engorda, tá? Esse projeto aqui nosso é de juvenil, produção de juvenil aqui da Tilapa BR. Só que vocês vão acompanhar o projeto de engorda, que é o nosso projeto do Sidney, né? Que é o nosso projeto lá em São Lourenço da Serra, ele já é projeto de engorda. E vocês vão poder ver peixe gordo. E pra quem quiser visitar aqui, tá sempre aberto as portas, vocês podem contar com a gente. Obrigado. Nosso contato é 11-20-21-5593 ou 11 21 23 72, ah, uh, o e-mail no contato@brasilpices e os WhatsApps estão é, aqui na descrição. Ah, so, uh, if, if you are a uh, one of our clients from outside of Brazil, uh, we every year we do some courses for our clients. If you want to participate, I will put in the in the description down here uh, the the dates and what you can do, what we will learn in our uh, Presential course, okay? Uh, but if you need a private course, you just send us an email or call us in the WhatsApp that we can do a private course for you. It's not expensive, so it will be a pleasure to work together. And if you want to bring uh, your your working working partners and something like this, you can bring them here to Brazil. Uh, which course you, you you can do it with? You can do uh, aquaponic course, uh, biofiltering course, course in Australian tanks. Okay. So this is our Australian tanks. I will pass some uh, some videos here in Brazil. We work with, for uh, for 40 kilograms per cubic meter, and in our course you will you will gain a a, a book like this, to take notes, our pen, calculator. So uh, it will be a pleasure working with you, and you can send us an email in brasilpieces.com.br or just call us in the WhatsApp. Thanks, certo.